Nopa, então... e minha mãe, que jofa de vídeo é essa? Cala a boca, Chulaze! Me esquica agora e você me interrompe pelo meu espaguete mais santo, né? Meu bem, pega um xarope, por favor. Oi, princesinha, você trouxe o xarope? Não, não era esse xarope que eu me referi. Mas já que você pegou o xarope errado, vamos comentar disso, né? bom, já que esse vídeo é um vídeo especial, bora fazer uma collab aqui no canal. E acho que a última collab foi com a minha sombra, minha voz, minha mesa, minha garrafa de água e minha cama. Mas dessa vez, vamos fazer só com a minha voz e esse vento que com certeza veio das mais profundas trevas deste mundo aí atrás. Ah! Hoje eu e minha voz vamos falar sobre o xarope com x, porque ele tá chegando nos 100 mil inscritos. E isso com certeza é uma marca que não só ele, mas todos os seus inscritos deveriam valorizar. E é o que eu tô fazendo aqui. Caraca, minha voz tá falando bastante coisa, né? Tá falando mais que eu mesma. Tá bom. Eu conheci o xarope com x quando meu pai tava soltando o barro e eu ouvi uma voz no celular dele quando eu tava indo pegar Pringles na cozinha. Aí depois que ele saiu do banheiro e colocou o celular para carregar, eu fui fuçar no histórico dele e eu lá achei o canal do xarope. Meu pai estava vendo o vídeo do dicionário da internet, porque eu não entendi o idioma do Arthur quando ia assistir os vídeos dele. E saibam que sim, sempre que o Arthur fala a palavra cringe, ele revida chamando a tela de celular de cringe também. O que é um bom sinal porque o Xarope tá fazendo meu pai voltar pra adolescência no lugar de ficar jogando um jogo de fadinha. Agora, Xarope, meu pai só precisa entender o geoazê completo pra poder entrar em 100% na internet dos adolescentes já sabendo de tudo. Mas isso, deixa que eu ensino pra ele, até porque ele não deve entender nada de geoazê. Mas segue, cara, a pergunta vai pra você agora. Como você se sente sabendo que daqui a pouco, 100 mil adolescentes, incluindo meu pai que joga Dude Man no lugar de fadinha, estão te seguindo? Você tá pronto pra mostrar pra todos eles o Haluca e o segredo do Digo. Parabéns porque tu merece isso e muito mais. Tchau. Parabéns, Xarope. Não são só dois e meu pai que te segue agora. O cachorro com C também segue, ó. Tá fazendo roteiro aqui do vídeo pra mim.